A galera me ligou falando que a obra já está toda fechada. Você que está me acompanhando, você viu que, sei lá, há uma semana, dez dias atrás. Nem dez dias, mas entre uma semana e dez dias atrás. A gente foi lá e estava estrutura, ainda não tinha nem estrutura do telhado. Pois é, e passou só, só esse tempinho e a obra já está toda fechada. Estou chegando na obra agora. Ela já está com todas as placas de fachada. A gente está usando o Glass Rock X... É uma placa incrível da placa E ela já tá com a laje também A gente vai fazer sistema de laje mista Em que você trabalha com uma placa de substrato Pode ser placa cementícia Pode ser masterboard Pode ser USB E aí você faz um contrapiso em cima Então agora, tô chegando na obra Tá chovendo Tá chovendo, pois é, tô chegando na obra E vou mostrar pra você então como é que tá essa construção E ela tá andando muito rápido, gente muito rápida. Eu não planejava vir agora, né? Eu planejava vir mais pra frente. Mas eu falei, gente, quando eu voltar lá já vai estar, tipo assim, botando acabamento. Né? Então eu tenho que mostrar pra eles a parte do chapeamento. Então vem comigo que hoje a gente vai ver todos os detalhes de chapeamento e como é que aconteceu a finalização da estrutura. Desci aqui agora do carro. e eu tô chocada, gente. Eu não consigo. Já são quase 15 anos. Oi, buchiche! Vim ver a obra e gravar vídeo, buchiche. Então, gente, são, juro, juro para você Quase 15 anos eu fico assim, surpresa Olha como é que tá Você lembra como é que ela era? Tava toda no aço? Pois é, já tá toda fechada Toda fechada Então vamos lá que eu vou mostrar o detalhe Então, ó, vamos lá Estamos entrando na obra O Buxuxo já tá lá E vou mostrar para vocês o que, que a gente andou fazendo E como é que vai ficar essa construção Então vamos lá Olha, gente, é uma betoneira que nem usa, vai vendo. Aqui vai ser um paredão em que vai ser todo com pedra de mão. Então você que acha que não dá pra trabalhar com pedra na fachada de steel frame, super dá e vocês vão inclusive ver como é que a gente vai fazer aqui nessa fachada. Ficou muito bacana. Então aqui, ó, tem a parte da laje que eles já fecharam bastante coisa. Lá em cima... Tá fazendo contrapisa em cima? Show de bola. Aí aqui, ó, a gente faz contrapiso e a gente trabalha com essa tela daqui soldado, tá vendo? Essa tela é o quê? De 15 por 15 ou de 20 por 20? 15 por 20. É 15 por 15? Ah, viu? Show. Então a gente usa essa malha fininha assim, ó, só pra fissuração mesmo, não é estrutural, tá, gente? É pra fissura, é pra trinca... E eles estão botando lá em cima, por quê? Porque ali a é laje impermeabilizada vai ser telhado verde. Pois é, ó. <risos> então, inclusive, toda a estrutura está reforçada para ser telhado verde, porque quem trabalha com cálculo estrutural sabe que é uma super carga que a gente tem. Então, ó, você que nunca viu, tá vendo? Uma bitola bem fininha que a gente trabalha, aquela, sei lá, de 3 ou de 4, é bem fininha mesmo. E ela é bem espaçada, tá vendo? Tela soldada que a gente usa. Aquela famosa tela, tela pop Aqui a gente tem a laje Essa laje interna também vai trabalhar mista, né? A gente tem a laje seca E a gente vai fazer o contrapiso também Né? Aqui, ó, tem mais malha Então provavelmente é porque eles vão fazer tudo lá em cima E vão fazer aqui também Ó, aqui na Glass Rock X, o que que é legal, né? A borda da placa Ela é rebaixada Né? Por quê? Porque faz, a gente faz um primeiro tratamento de junta né, com uma tela assim, agora não lembro se é de 15 ou de 20, mas é uma tela grossa, se eu achar que eu mostro pra vocês. Deixa secar, né, fazer esse tratamento junto, com, inclusive com o material do Base Coat, e depois a gente pega e faz o tratamento da tela inteira. E ó, aqui ó, sem querer um detalhe importante pra vocês. A membrana, a gente nunca bota ela rente da estrutura, a gente sempre bota ela mais assim, sobrando pra baixo, que aí qualquer coisa depois a gente passa o um estilete, tá? Se ela ficar faltando, você pode ter problema depois de água tá entrando. Isso é um detalhe muito importante para você prestar atenção nessa casa, essas viradas da membrana. Mesma coisa para dentro aqui, ó. Tá vendo que os meninos botaram extra? Você bota assim e depois aí você corta o excesso, né? Ou então aqui a gente cola, faz um arremate, faz uma moldura. Mas aqui, olha, tá vendo? Tá cortando esse excessozinho aqui e aqui a gente vai deixar a virada. Pra poder estar tá recebendo. Aqui é porta de entrada da casa, se eu não me engano. Eu acho que é. Acho. Ou é esse outro pedaço aqui, eu não sei. Não, eu acho que aqui era a porta. Depois, vou botar o 3D aqui pra vocês, vocês verem o 3D da porta. Mas, ó, o 3D da entrada. Então, aqui, ó. A gente trabalhou um sistema misto, tu tá vendo? Aço pesado. E aqui a gente fez o um sistema de laje com perfil mesmo. Por quê? Porque um vão menor. Vocês estão vendo aqui, ó. Perfil box Um encaixado no outro Você consegue ver isso muito direitinho Por quê? Porque tem uns parafusinhos aqui Quando você trabalha com perfil engenheirado e faz o box Ele já bota a marcação dos parafusos Pra você garantir que os perfis trabalhem junto Como um box Uma caixinha mesmo, como o próprio nome diz Vamos passar pra quê? Gente, isso aqui é o que tem de entulho Aí você é vê, uma obra desse tamanho Muita pouca coisa que sobra As viradas da membrana um detalhe muito importante, membrana tem lado, viu? Pessoal da marca, esperto da Taivek. que <risos> incrível, viu? Do grupo São também. Essa casa é toda São toda São gente, toda. Então o lado mais lisinho com a marca é pro lado de fora. E esse lado que tem uma texturinha ali é para dentro, tá? Os recobrimentos, você tá vendo? Que tem que ter esse recobrimento por causa da água e a placa sendo parafusada. Agora, um detalhe importante. Esse parafuso daqui é parafuso para fachada. Você não pode usar aquele parafuso pretinho de drywall. Por quê? Ele não resiste, né? Primeiro, ao contato com cimento. Segundo, a sol, chuva, etc. Se você trabalha com parafuso pretinho, em coisa de um, dois meses, o parafuso já está corroendo, caindo na cabeça e a placa fica solta. Então, não faça isso porque, tipo assim, cai uma placa na cabeça de alguém. Isso aqui é um nome provisório que os meninos fizeram Pegaram uns montantes Por isso que é até sempre bom botar uns montantes extras na obra né? Fizeram esse montante provisório Mesmo engatado aqui para eles poderem fazer o chapeamento. O excesso da placa eles estão cortando Ó, com serrotinho Serrotinho não, esse é serrotão E aí eu gosto muito da Glass Mat Shearing, né? Da Glass Rock X Exatamente por causa disso se fosse na cimentícia você tá ter que cortando na maquita. Cortar na maquita é um inferno, inferno mesmo. E aí você vê, ó. Aqui, ó. O contrapiso que eles fizeram de regularização. Tá vendo? E ó, o taiva aqui, aqui, ó, sobrando embaixo. O correto é esse da gente fazer, tá? Não pode botar ele no limite. Vamos acompanhar mais. Olha, estão botando os repadros bonitinhos. Os perfis. Vamos entrar na obra. Olha a quantidade. Acho que hum, tinha uns três paletes de placa aqui, né? E, ó, aqui em cima vai ser o vonte que vai entrar uma escada metálica bonitona, etc e tal, aqui. E o bom que a obra já tá toda coberta. Aqui, ó, eles fizeram também perfil box. Tá vendo? Isso aqui é só um perfil auxiliar e que ajuda a travar essa movimentação, assim, ó, do box rotacionar. Então a gente chama isso aqui de CJ counter joist, alguma coisa assim em inglês. A gente chama de CJ. Agora eu não lembro o termo em inglês, não. Mas tá vendo? É comum a gente passar uns perfis por baixo só pra travar a rotação do perfil. Isso super pode acontecer. Né? Então aqui, ó. A gente tem as treliças. A gente aparafusou aqui e serviu só como apoio. Mas o que tá funcionando mesmo é essa cantoneira. Tá vendo? Fazendo engaste. E ela tá toda engastada na viga metálica. Quando você trabalha com mista, assim, né... Você consegue fazer otimizações na metálica, que a metálica fica muito mais leve do que ela ficaria se fosse em outro tipo de obra. Olha só aqui o requadro. Detalhe aqui, ó, os parafusos. Tá vendo? Tem que ser esse parafuso, gente. Não pode ser parafuso preto, viu? Tem que ser parafuso para fachada. E os meninos estão aqui. E é aí o que eu gosto dessa obra, né? A gente tem sistema em perfil, e a gente tem sistema em treliça, pois é. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou subir agora, vou aqui no segundo andar, pra vocês verem como é que a laje ficou firme, rígida, tá? Não sei se você lembra, mas nos outros vídeos, estava só na estrutura, e só na estrutura ela já estava rígida. Eu acredito que agora, com o chapeamento, vai ficar mais rígida ainda. E depois que botar o contrapiso, não vibra nada, nada, nada, nada, nada. Então aquela questão, né? A gente tem diversas soluções... E aí é muito importante você saber, né, qual a solução que cabe no seu bolso, né, isso é importante. E é que você se sente confortável, né, é o que você se sente confortável. Então aqui eles tinham muito esse negócio da vibração, eu não quero que vibre, eu não quero que vibre. Então tem esse, a gente adotou a laje mista para poder fazer isso. Né? Se fosse toda úmida, ia vibrar bem menos, mas ia sobrecarregar demais a estrutura. <risos> ia sobrecarregar demais a estrutura. Então a gente optou pela laje mista, tá? Vamos olhar aqui em cima agora pra ver como é que tá ficando. Vou começar a mostrar um negócio interessante. A gente tá na parte da varanda e aqui o USB tá pegando chuva. E o que que acontece? Tem muita gente que se preocupa com isso, né?